Hillen season, dope music, motherfuckers. Pé no pescoço. Ei, balas no escolhem nome, Amorta toda a circo sem palhaço. tu, calado. Ei, balas no nome, circo sem palhaço. E tu, calado, és um poeta. Né, Ei, ei, Nada em atrevido, ele nem queria smoke. Morreu fumador passivo. Não existe um FTP que testa o nigga no ativo. Não, Tôs pesticida, pesticidas, eu sou testicida. Positivo. Dizem que as barras estão a ficar desagradáveis. Mudei de casa, eu já não tinha espaço para os yeah. O meu vizinho mais próximo está tão longe. Eu não sei quem ele é, nunca lhe disse bom dia até hoje. Olá. The Bro Evolution para donos do clube. Sócios do Whisky influenciam o valor do cruz eu não pescoço. George Floyd, can you breathe? King Tura, I'm the one, can you breathe? Tiro o pé com a tua tropeira enquanto a time Segundo verso é de um beat sem coleira nem assaio Palas, não <risos> escolho o nome <risos> Nosso circo sem palhaço Ei. Palhaço é melhor baixar o volume melhorar o timbre essa merda que é outro tipo de calibre Isso é rachada, Tipo, não sabem do que se trata, dispara a tua use O tiro vai sair pela culatra e aqui e o foco, foco nunca cessa A mira é que não tá mais na vossa cabeça É só no menu que tem lugar a mesa e no menu vocês são sobremesa Cambada de bolos, poucos que querem tempo da antena a Rede aqui é complicada e atender nem vale a pena Egocentrismo da ilusão, protagonismo, niggas é básico Aqui só cuia se na frida, Isso é então, sempre que eu cuspo sangra, isso vira o hábito. Eu não tô a ficar mais velho, tô a transformar num clássico. E o que nos diverte das vossas palhaçadas é que nós carregamos balas mesmo quando fazemos baladas. Então, controle as emoções, as munições não estão contadas. Balas nos colhem, não, mas as campas estão reservadas, nego. A morte a todos acerta. Mostra. E tu, cavalo, Elas não têm nomes, né? é óbvio, mas não podemos dizer o mesmo sobre as certidões. Top, top.